A, fechada. a gente já explica a eles como é que funciona. Nem só viu assim! Nem sou. só motor. Nem se ouviu! Nada não, não viu, só sou só... do, yeah. do turbinho. Yeah. Como é que é, malta? Hoje vamos andar aqui num 6K. 6K. E ainda há bocado já me enganei, disse 6K2. 6K2 é o a seguir, TDI Sport. Uh, nós já tivemos aqui um 6K amarelo, de 5 lugares, certo? Exato. Acho que não, acho, não me estou enganado. Mas era o genuíno GT TDI, certo? Exatamente. este é um TDI Entendi. porque não é o de 110, é o de 90, é de 90 então não tem o direito ao GT cagaram no GT é só, tu és só o TDI GT é outro aqui o amigo Rodrigo trouxe um carrito este primeiro é o primeiro TDI, o TDI. TDI no, no canal e ele tem umas vitaminas porreiras está bonito é vermelho e tem o que? gente branca? gente branca? não falha gente branca assenta bem no azul no preto no branco, no vermelho. É, é, em, tudo. é em tudo. Gente é em tudo. branca má à frente. Pá, eu, não, eu não quero ter, não, não quer ser tendencioso, tá? mas gente branca é. é gente branca. Bem, aqui o amigo Rodrigo já vai dizer o que é que tem. Vamos, vamos só um cheirinho. Um aqui abre. É. Vamos deixar aqui só com uma introduçãozinha. Para vocês. tá? É. Está aberto? Para vocês ficarem já a querer ver o resto do vídeo. Estou a endireitar aqui que não deu. É isso mesmo. É isso mesmo, hein? É. é? só um cheirinho e já está. Bem, fiquem por aí. Que agora a gente já vai falar do, do que é que o carro tem. Do que é que o carro tem, quem é que fez, quem é que não fez, o que é que ele precisa, essas coisas todas. Aquilo que vocês querem saber, basicamente, do. seis escapa. Bem, até Então, que tens trazer aqui este exemplar ao meu canal e tens olá malta. Boas, malta. Ah, é é Falem deste, deste carro. É um Cescapa, 90 cv, a cavalos, AHU, referência do motor, original. Uh, e uma box, potência. Ah, tinha a chamada só da gota. <risos> é, é, é, é, é. Estamos a chegar à, à Alemanha. O que é, que, é que dizes? Podemos, podemos começar já por um toquezinho. Este barulho que vocês estão a ouvir é a linha de escape, não está acabada. Falta dar um toquezinho. Toquezinho. Permites? Força! Já não Olha, tu compraste este carro, porquê? Gostaste dele? Gostavas do vermelho? Gostavas do modelo? O é que é que te chamou a atenção? Gostava do carro e, e pronto, enfim... Assim. Mas tinha do que? O carro era carro para dia a dia, carro para trabalhar? Era para dia a dia, para trabalhar. Era pão para é, toda a obra. É tudo. <risos> claro, a gente vamos começar é. por fora. O que é que ele tem de estética? Tem as embaladeiras do GTDI Que neste não vem, não é? Neste não vem. E pronto, tem umas óticas bifecais. Uh, o GTDI uh -huh. é, também. As antes são umas boots e É É tipo assim, o trono do pobre. Do... <risos> é. é é, é, ah, as outra veja era do golpe, é essa nunca tinha ouvido. E são o quê? 16? 16. 16? Yeah. Tu tens é um pneu largo, qual é a medida disto? 205, 45, 16. 16, ok. Yeah. São os NS2R. Qual é a tua opinião? Eu gosto. Gostas? Agarra bem, mesmo à chuva. Uh, Nota-se que é um pneu que depois de aquecer ainda agarra melhor. Yeah. Preço-qualidade. Preço-qualidade espetáculo. Eu diria espetáculo. que não, tens, yeah, yeah, não yeah. tens assim muito mais opções. Exato. Não Eu não... farto-me dizer isso à malta. Ah, prefiro, eu também prefiro os R888, Sim, são, claro, claro. são um bocadinho melhores, mas são mas, muito mais caros. Muito muito mais mais caros. caros yeah. Olha, curiosamente, o teu Ibiza não está desconfortável. É que suspensão é que ele tem? Os Ibizas por norma, até são mais secos. São mesmo. muito rígidos. Yeah, o teu mas, não está, meu. Está é fixe. É um spoiler over job. Yeah. Digo-te já, não, não está nada disto, mas que yeah. São reguláveis em dureza? ou Não, é só em altura, não, em altura. É só em altura, é. Digo-te já, pensava também, que era uma eu coisa... Eu pensei que fosse um ganda pau, mas não. É. E mais, tra travagem, o que é que ele tem? A nível de travagem? Travagem, tem uh, o, eixo de, o eixo de discos do GTDi completo, atrás. Atrás, yeah. atrás é de tambor. É tambor, exatamente. Yeah. Mas não é só andar para a frente, também tem que tem se travar. Se travar. Sai bem, não. Qual é a linha de escape que, que tens? 63,5. Desde cá da de, de frente? Desde o turbo. Sem panel de meio, nada? Nada, é só... É o chamado tubo do andaim. Exatamente. <risos> e final que tens? Pára. É tem a panela de origem no final. Uh, okay. No final, pronto. Sim. Uh, e depois tem ali... Tens o Y antes. Tem o Y antes. É o chamado botão da emoção! Não é? Qual, é, qual é a marca dele? É da, da STC? É, foi à concorrência. Malta foi a este, gajo, este gajo foi à concorrência. Em vez de arranjar o Ayur uma Varex foi à concorrência. Mas pronto, eu como não me importo nada com isso, aceito na mesma. Eu gosto do carro na mesma. É. <risos> Olha, já que estamos aqui a dar uns, uns push, Vamos ao mecânico o que é que ele tem a nível de mecânico Ele é um original de 90, 90, que já foi há muitos anos, é? já teve no 90, já passou... O que é que, que, é que, que, é que lhe foste metendo? ou o que é que ele tem neste, neste momento? Então, tem um baixo de intercooler, de 63,5 também. Belíssimas, belíssimas, feitas pelo... Pelo David. O David tu, tu, é, tu é, para ti é, de, para ti é, <risos> para David, é David, para David. mim é Dave Mirra. <risos> é o Dave Mirra, não é David, é o Dave Mirra. Eu conheço assim, sempre o conheci yeah. assim. Yeah. Eu yeah. De admissão e de escape? Ah, sim, do intercooler e do escape, sim. Okay. É tudo o que é de base foi ele que fez. Não, as soldaduras são respeitadas e o homem trabalha yeah, muito yeah, yeah. bem. Turbaça, o que é que ele tem de é que ele tem não um... enche tarde e tem força. Exatamente. Ah. Yeah. Ficholas? É. Yeah. É um 1756 VK, é de rolamento. As coisas. É. Ah, o que é que eu tenho tem mais? Desembocha, acompanhar! Pronto, tem uns, uns bicos dos injetores, mais cem hum. e... Daí a fumaça, ah, quando... faz um bocadinho mais fumo, se... mas yeah. não é nada... Quando se cena. mete a parte de injetores... Ah, isso é logo, isso é logo! Vou picar aqui 2kg... Já, 2,1kg... Depois caem para. muito. Um 8. 8. 8. 8. 8. mecânica 8. Então, David, é 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. o 8. É pelo David, também. Também foi 8. David, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Já. Diz-me, e depois mostramos. Então, fez 199.77 cv. cv. 200 cv. Onde é que foste medir? A JB Power, uh. não? E foi lá que fiz a eletrónica. Ah, pois é, falta a eletrónica. Yeah. Foi feita onde Na JB Power, em Sezimbra. Yeah, está ficholas o carro, yeah. olha. Não, acho que é o primeiro carro que eu filme deles. Yeah. Acho yeah. eu, se não me engano. Não, não. Mas está ficholas, está ficholas. Vira aí para a, a câmera para a malta ver. Temos, temos gráfico a comprovar. <risos> Às vezes a moto pica-se toda. É, tem 200 cv, mas parece mais ter 170. <risos> este <estendido, risos> não sei o quê. Bem, e 200 cv sai assim. É falhar. 200, 200 cv. Ai ai ai, que eu ia à terceira cavalos nesta car carcassinha comercial, yeah. não vou ficar deseludidos de certeza. Olha, então em termos de projeto, achas que está concluído, queres fazer mais alguma coisa, qual é o seu, sim, a tua ideia próxima? Só a o dedo preto, ah, preto, e as das portas, o preto, e a carpeta em vermelho, o volantezinho também já está aqui todo estufadinho, a maneira, é o do 6L, yeah. Yeah. o banco está fixe, está simples, não? está simples não. e está QB, yeah. não precisa mais, não precisa mais. Yeah. Bem, agora... Para primeiro, 90, estamos bem, estamos tam, bem. Eu agora quero que apareça aí um de 90, mas com um bicozinho de nitro e essas coisas. a gente já não tinha um TDI no, no canal já há algum tempo. Já há algum tempo. Já sabes é que vais receber... é ah, pronto, para fumar, ê, para malta? Sabes, estes carros para andar... Tem que fazer fumo. Uns fazem mais fumo, outros fazem menos, é. mas fumo fazem sempre. É. Isso é garantido. É. No da autorização do de onde podemos sair aqui, talvez mas esquecemos do quê? Da embreagem e dos discos? Da embreagem e dos discos. Não disse esquecemos? É é. Qual é a embreagem que tem? <risos> a embreagem é uma a prensa é Sash Race uh, e o disco é, é misto, é feito na GBS, é Ah, em tudo Ya. E os discos, pronto, é arranhurados, perforrados, e... mas, tem, mas, tem, mas tem a travagem do gt Não é igual a de 90? Ah, não. olha essa! essa não é mais sim. pequenina. É, é um bocadinho mais pequena de origem. Por acaso eu é, pensava tá. que, que a travagem era a mesma, é. a mesma coisa. Não, este é do GTTDI é 280mm e a de, de origem deste é 250mm e pouco para cá, para cá. E bem, como eu estava a dizer, com a devida autorização do, do dono, um arranquezinho, só um cheirito, um cheirito. Vamos lá? Gás! Está feito! Agora, traga mais carrinhos para a gente filmar que este já está! Já está! <risos>